Bem-vindos ao Pudog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados para o mês de dezembro, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal Clica no sininho para não perder nenhum vídeo do Bulldog Nerd. Né? E o primeiro lançamento que a gente separou aqui é no dia 13 de dezembro, Halo Reach, que tá saindo para Xbox One e PC. E o game, que já é um clássico da franquia Halo, vai chegar agora para a geração atual, né? Com a possibilidade de jogar em resolução de 4K. E no último inside Xbox, a Microsoft já revelou né? que o Halo Reach vai entrar agora na Master Chief Collection, que é a coletânea de games da franquia Halo para Xbox One. Então, tanto no PC como no Xbox One, o Reach e a Master Chief Collection vão estar incluídos no Game Pass, então quem é assinante vai ter acesso liberado ao game, né? E quem já comprou a Collection vai poder comprar o Halo Reach separadamente ou fazer o upgrade da Collection. Ou oh, nesse dia também vai sair o episódio 5 do Life's Strange 2 para PlayStation 4, Xbox One e PC. E eu sei que tem uma galera que tá esperando agora a conclusão da história do Life's Strange 2, né? Então finalmente chegou aquela hora de a gente conferir o último episódio da saga dos irmãos Sean e Danny. Já dá pra esperar aquele final emocionante conhecendo a franquia Life's Strange. Aí nesse dia também chega o game Blair Witch para PlayStation 4. E o game ele já tinha saído, né? Para Xbox One e PC, inclusive ele tá incluído no serviço do Game Pass. Mas agora vai sair uma versão para Playstation 4. E quem quiser conferir, né? Já tem vídeo de gameplay aqui no canal, já que a gente zerou o game nas lives. Foi no dia 5 de dezembro tem o lançamento de Darksiders Genesis para PC e Google Stadia. E no dia 14 de fevereiro de 2020 vai sair versões para playstation 4, xbox one e nintendo switch. E esse game ele é um prequel, né? Do Darksiders original então aqui a gente vê os acontecimentos anteriores ao primeiro game. Aqui a gente vai controlar o War e o Strife para enfrentar as hordas de demônios né? inclusive vai dar para a gente alternar entre esses dois personagens durante a campanha. E no dia 10 de dezembro vai ter o lançamento do Hearthstone, Despontar dos Dragões, que vai sair para Windows, Mac, iOS e Android. E essa nova expansão ela foi no na Blizzcon agora de 2019 né, e vai ter o Galacron como uma carta especial de herói, né? E esse deve ser o maior pacote de conteúdos já feito pro Hearthstone, né? Vai adicionar agora 135 cartas ao game no dia do lançamento, né? E cinco cards de heróis do Galacron e vários dragões lendários, né? E a expansão vai também trazer a keyword invocar que permite que outras cartas evoluam. É, não é um mês com muitos lançamentos, dezembro tradicionalmente não é, né? Mas lembrando que a gente tem nesse mês, dia 12, o The Game Awards que é o Oscar dos games, né? E lembrando também que a gente tem o bolão do The Game Awards aqui no canal, valendo um gift card de 200 reais de PSN Brasil ou Xbox Brasil, né? Então confere o link do bolão que tá aqui na descrição desse vídeo. Galera, qual o game que vocês mais estão aguardando agora pro mês de dezembro? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês e até a próxima!